A dica, então, é de como costurar recortes em curva. Como juntar essas duas partes se quando a gente encaixa uma sobre a outra não bate. Parece que não vai dar certo. O segredo é pegar o lado da costura que tem a curva aberta e dentro da margem passar uma costura reta de segurança com quase um centímetro. Depois da costura feita, agora com uma tesoura, é só dar vários picotes ao longo dessa curva até chegar bem pertinho da costura que acabamos de passar. Depois disso é só encostar direito com direito das duas partes e com um alfinete prender de um lado e prender do outro. Agora, pelo meio da curva é só distribuir o volume da curva picotada. Olha só como fica muito mais fácil de encaixar curva com curva. Daí, com tudo alfinetado, é só levar para a máquina e passar uma costura reta definitiva bem na frente da costura de segurança e ficou assim ó com a curva perfeitamente encaixada e os picotes cobertos daí passamos com o ferro para que fique bem assentado e esse é o resultado uma costura bem distribuída e lisinha e temos aqui um bolso chapado já costurado, então vamos ver como se faz aquela tampinha que vai aqui em cima. Já cortei duas vezes o molde da tampinha arredondada, agora é só encostar direito com direito e passar uma costura reta no contorno com 1 cm de margem, deixando a base sem costurar. Depois disso, a gente faz uns picotes com a tesoura bem nas curvas, para que elas se assentem melhor na hora da virada. E então, viramos a tampinha. Agora, passamos com o ferro para que a dobra fique bem vincada. E de volta à máquina, passamos mais uma costura reta, bem na bordinha do contorno e esse é o resultado do acabamento bem delicado agora é só encostar a base aberta da tampinha no alto do bolso com meio centímetro de distância da abertura e costurar reto com meio centímetro de margem da borda da tampinha também prendendo tudo dessa forma e para finalizar, dobramos a tampinha por cima da costura, cobrindo inclusive a borda de corte e costuramos reto com cerca de 1 cm de margem. E esse é o resultado. A tampinha fica bem assentada e ao levantar o acabamento fica perfeito por baixo também. Veremos agora como fazer a costura inglesa ou reforçada. Encostamos as duas partes de tecido, direito com direito, e juntamos com uma costura reta que tenha mais ou menos um centímetro e meio de margem. E a costura fica assim. Agora a gente separa uma das margens de costura e refila com a tesoura bem pertinho dessa costura reta que nós acabamos de passar, com mais ou menos uns 3 ou 4 milímetros de distância depois de refilado pegamos a margem oposta dobramos pelo meio e vincamos com o ferro para marcar daí é só dobrar por cima da margem refilada cobrindo o corte para fazer o acabamento e passar com o ferro outra vez para marcar então voltamos para a máquina e passamos uma costura reta bem na borda da dobra. E esse é o resultado da costura inglesa tão usada em camisaria, tanto pelo lado de dentro, quanto pelo lado de fora. E também podemos passar uma terceira costura entre essas duas, criando a costura reforçada que tem esse efeito aí. Uma dica agora para as iniciantes, como costurar bolso chapado. Temos aqui o um molde do bolso já cortado e vincado nas margens de costura e vamos passar uma costura reta bem na dobra da bainha superior para fazer o acabamento e ficou assim ó agora é só posicionar o bolso no local desejado já com as dobras vincadas para dentro e passar uma costura reta no contorno fazendo um retrocesso delicado no início e seguindo com a costura bem na bordinha ao chegar na quina do bolso é que vem o truque ó mantenha a agulha abaixada no tecido levante o calcador gire o bolso Desça de novo o calcador e agora sim costure reto mantendo o contorno. E esse é o resultado, o bolso fica prontinho e com as costuras das quinas perfeitas.